É, ser mulher é, é uma coisa que... é foda. Acho que a pior parte de ser mulher no mundo machista é você ter que provar que você consegue fazer algo. Ser culpabilizada por tudo. Tipo, pelos serviços de casa, por um assédio que você recebeu na rua, tipo uma olhada de bunda que você não tem nada a ver com isso. Você tem que provar isso diariamente no papel de mulher é a parte mais chata desse processo todo. Você tira forças de onde não tem, tipo, força pra encarar uma sociedade, força pra, pra entrar em rolê, força tipo, de algo que você acredita, força pra parir, meu Deus, sabe? É muita acho que mulher tem uma força dentro de si que ela só sabe mesmo que tem quando precisa. A mulher ela tem uma, uma sensibilidade, uma força sempre maior, assim, né? E que te dá mais ânimo de, de seguir, assim. É uma força que você tira do, do, do útero, né? Sei lá, já que... É como uma flor, saca? Basta ela conhecer e tomar ciência do que é o machismo, do que é... Todas essas causas que oprimem ela, que ela já se liberta, já se solta, já se mostra forte. Então eu acho que, que ser mulher é incrível. Eu não, não gostaria de ter vindo ao mundo homem. Eu estou bem feliz, apesar de todos os desafios. Eu acho que ser mulher é, é foda. Eu seria, a gente acha mulher muito louca. Gente, nós somos muito loucas, não é? A gente gosta de uma coisa, cinco minutos depois não gosta. Vai, briga, bate em porta, tem TPM, quer o cabelo de um jeito, pinta o cabelo de loira, fica, fica azul e vira graça. Mais uma vez, eu escolheria ser mulher. Ser mulher. Mulher, cara, mulher. Não sei, na verdade. Na real, eu gosto de ser mulher, mas... O homem, ele, ele tem as suas, as suas privilégios, né? Eu queria ser mulher, mas sem estar nesse mundo desse jeito, assim, se pudesse. Não, eu acho que eu nasceria mulher de novo. Eu acho que eu nasceria... Eu já passei por essa fase de querer nascer homem. Eu acho que era um lance de ser tudo mais fácil, ser mais brother. Mas acho que a partir do momento que você entende o papel seu como mulher na sociedade, você vai querer repetir essa dose de novo. Porque nada tem que ser fácil.